Bem-vindo ao canal Quinta Marcha, meu nome é Walter Júnior e antes de iniciarmos o tema desse vídeo, gostaria de convidá-lo a se inscrever no canal, deixar seu comentário e ativar as notificações. Quero também convidá-lo a acompanhar diariamente os posts do nosso canal no Facebook e Instagram. A história do nosso grande brasileiro de hoje é sobre o Doge 1800, sua origem, lançamento, modelos e sua trajetória aqui no Brasil. Acompanhe essa história. Roda a vinheta. Iniciando nossa primeira parte, Antes de contar a história do primeiro carro com motor 4 cilindros da Chrysler no Brasil, vamos voltar um pouco no tempo e falar sobre a origem do Dodge 1800. Em fevereiro de 1970, foi lançado na Inglaterra o Hillman Avenger, da Hillman, que fazia parte do grupo Roots, de onde a Chrysler herdou o projeto. A proposta era a Chrysler ter um produto que pudesse ser produzido em várias plantas espalhadas pelo mundo, fazendo parte de seu plano de internacionalização. Além de Hillman Avenger, o carro também foi produzido com os nomes de Talbot Avenger, Sunbeam Avenger, Dodge Avenger, Plymouth Cricket, Dodge 1800, Dodge Polara, Dodge 1500 e Volkswagen 1500. O Human Avenger foi fabricado entre 1970 e 1976 sob a marca Human pelo Grupo Roots e depois entre 1976 e 1981 pelas marcas Chrysler e Talbot. Na Europa saiu de linha em 1981 e na América Latina saiu de linha em 1990 na Argentina sob a marca Volkswagen. No Brasil, a Chrysler absorveu a Cinca em 1967, conforme pode ser visto no vídeo do link aqui acima sobre a história da Cinca no Brasil, tendo como primeiros produtos da Chrysler os Esplanada e Regente, posteriormente sendo substituído pelo Dodge Dart em 1969 e na sequência pelos Dodge Dart Coupé e Dodge Charger. Faltava para a marca um carro de volume de vendas para aumentar sua participação do mercado. Então, a Chrysler iniciou um estudo no começo da década de 70 de qual modelo seria adequado para o Brasil. Os estudos estavam entre os modelos Human Avenger e o Mitsubishi Colt, pois ambas as empresas tinham participação da Chrysler. E os modelos passaram por uma disputa interna de preferência na companhia. Também estavam sendo realizados estudos de uma versão perua para ser oferecida como diferencial do modelo. Com isso feito, testes de protótipos estavam sendo realizados no Grande ABC e no Litoral Paulista para as avaliações de rotina antes do lançamento. investimentos de cerca de 50 milhões de dólares para o projeto, foram realizados estudos, pesquisas e testes até ser definida a versão final do modelo, e em novembro de 1972, no oitavo salão do automóvel, o Dodge 1800 com carroceria de duas portas foi oficialmente apresentado como modelo 73, com vendas programadas a partir de abril de 1973. A imprensa especializada da época definia o lançamento como um produto superior em diversos aspectos em comparação ao modelo em que se baseou, sendo bastante confortável, com ótima direção e embreagem e de desenho agradável com ar esportivo. O Dodge 1800 foi lançado nos modelos luxo e gran luxo, vinha com motorização de 1.800 cm cúbicos com taxa de compressão de 7,5 para 1. 78 HP SAE e 13,4 kgfm de torque, comando único no bloco, tuchos mecânicos, carburador Solex 32 de fluxo descendente e vinha com tração traseira e uma transmissão de 4 velocidades. E o seu consumo ficava entre 8 e 11 km por litro de gasolina. O 12.800 possuía acabamento com maçanetas cromadas e travas deslizantes. Vinha com painel forrado com plástico imitando madeira, frente com quatro faróis e grade quadriculada com frisos cromados, além de rodas esportivas e lanternas traseiras envolventes bipartidas. Tinha suspensão dianteira McPherson e traseira com eixo rígido com tensores longitudinais, além de barras tensoras e amortecedores telescópicos de duplação que garantiam conforto aliado à boa estabilidade. O carro vinha com bancos confortáveis, porta-malas com capacidade para 316 litros, rádio, luzes de cortesia e cinzeiros dianteiro e traseiro. As diferenças entre os modelos L e GL eram a ausência de frisos e cromados e acabamento interno mais simples na versão luxo. Logo após o seu lançamento, o Doge 1800 passou a apresentar diversos problemas, oriundos de seu lançamento apressado, como infiltrações devido à baixa qualidade das borrachas de vedação, alinhamento incorreto das peças, amortecedores e caixa de direção com tendência a quebras, desgaste prematuro e ruídos na transmissão e carburação deficiente que gerava alto consumo de combustível. Mesmo assim, vendeu relativamente bem em seu primeiro ano, porém não atingiu a meta de vendas colocada pela Chrysler do Brasil. Vale ressaltar que, graças ao Doge 1800, as linhas de produção da Chrysler em São Bernardo do Campo foram modernizadas, otimizando a produção da marca. Em outubro de 1973, foi lançada a linha 74 do Dodge 1800 sem nenhuma mudança estética, mas com importantes alterações mecânicas. A introdução de um carburador britânico do tipo horizontal Skinner's Union HS4C de Venturi variável e um novo coletor de admissão. O novo carburador, de tecnologia avançada para a época, permitia um funcionamento mais constante do motor, pois tinha um sistema de regulagem da dosagem de combustível automática, permanecendo sempre regulado, evitando assim batidas de pino, por ter um sistema de depressão constante baseado na pressão atmosférica. Com isso, a potência passou para 82 HP SAE e 14,5 kgfm de torque com uma melhora sensível no desempenho e no consumo. Novas cores completavam a mudança da linha 74, com dois tons de azul, o azul marujo e azul barrama, dois tons de verde, o verde córdoba e o verde silvestre, o ocre barroco, o vermelho índio, branco panema, o amarelo cítrico e o cinza platino. Em abril de 1974, foi lançado o Dodge 1800 SE, designação de Special Edition, focada no público jovem, sendo um veículo mais barato, com características visuais esportivas e menos equipamentos. As rodas vinham com detalhes da mesma cor do carro, e seu visual abolia os itens cromados, que foram pintados em preto fosco, além de uma faixa preta abaixo da linha de cintura com a inscrição 1800 SE. Seu interior vinha com bancos revestidos em plástico, com a parte central em estampa xadrez. Tinha volante esportivo exclusivo, tapete de borracha e foram retirados o parasol do passageiro e a abertura do capô interna, que era feita diretamente pelo lado externo do carro. Sua mecânica não foi modificada, mantendo o mesmo motor 1.800 de 82 HP SAE dos Dodge 1.800 L e G.L. Uma variação do Dodge 1.800, a perua Dodge 1.800 4 portas, baseado no Human Avenger State Deluxe, com a caracterização dos modelos comercializados no Brasil, foi apresentada em Blumenau, Santa Catarina, em 20 de setembro de 1974, no Guarujá, nos dias 23 e 24 de setembro, e em Salvador, no dia 27 de setembro, em eventos destinados a revendedores, como um novo modelo a ser lançado pela marca, com maior capacidade de carga. Em 13 de novembro de 1974, a Chrysler do Brasil, através de seu gerente de imprensa, Roberto Rocha, divulgou um comunicado com as novidades da marca para o nono salão do automóvel, dentre elas, a Pirua Dodge 1800. Mesmo com a apresentação e programação de seu lançamento, por motivos econômicos e pela baixa nas vendas do Dodge 1800, o projeto foi arquivado. Aqui finaliza nosso primeiro capítulo sobre a história da linha Doge 1800 da série Grandes Brasileiros. Antes de terminar, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu comentário e ativar as notificações para acompanhar os próximos capítulos. Voltaremos semana que vem com a segunda parte da nossa história. Até lá!